Olá meninas, assim, <risos> é, eu já gravei um vídeo antes, mas agora este vídeo é outro, uh, é um vídeo da, da minha coleção de batons, vocês podem ver ali em um, é, eu já tinha feito um vídeo antes de batons, de loucas por, bar, por batom, acho que é isso, eu já, vi, já tenho visto muitos vídeos, que as meninas fazem, de batons, essas coisas, então eu decidi fazer a minha coleção de batons, todos os batons que eu uso, eu vou-lhes mostrar, que é para vocês manterem também a vossa curiosidade, mas antes eu quero-vos mostrar aqui um catálogo, é da Visage, hum, como vocês podem ver aqui escrito Visage, hum, é catálogo de com de cursos, como vocês estão a ver aqui escrito assim, eu vou começar a fazer o meu curso em novembro dia 7 então antes disso eu comecei a participar em workshops eu já participei em workshops de automaquilhagem, a implantação de pestanas e eu adorei, eu adorei mesmo muito tem aqui muita coisa que a pessoa pode aprender um, tem aqui atualização de gel, está acho que é o de gel, tenho aqui muita coisa, verniz gel, tenho aqui massagens, coisas boas que só aprender, mas eu quero mesmo é tirar um curso de maquilhagem, porque eu sou apaixonada por maquilhagem, eu adoro maquilhagem, adoro todas as, todas as, todas as tendências, adoro, adoro, por isso é que eu decidi fazer um curso de maquilhagem, maquilhagem é a minha paixão, é a minha vida eu adoro fazer maquiagem por isso é que eu também criei um canal criei um blog que é para vocês saberem mais sobre mim o que eu faço no meu dia a dia então assim, eu não quero que o vídeo fique muito longo eu vou começar por vos mostrar aqui umas coisas que eu estou a adorar são coisas muito muito boas são batons lindos e eu sei que vocês também vão gostar assim, eu não sei quantos quantos batons é que eu tenho aqui, porque eu tenho muitas marcas, tenho aqui muitos batons, e eu não sei, como é que é? eu não sei como explicar quantos batons é que eu tenho aqui. Por isso assim, eu vou começar com os batons da Avon. Eu vou começar com este batom aqui, como vocês podem ver. É um batom da Avon. Este batom aqui é muito lindo, eu ainda não usei. É um... Parece ser um vinho, um vinho assim, parece ser um vinho assim castanho mesmo E eu estou a adorar, eu ainda não usei, mas eu já experimentei uns outros Eu acho que já fiz um vídeo a explicar, por, a explicar este batom aqui, não sei se não estou nada. assim, são muitos batons, por isso vamos lá ver se a gente despacha isso Bem, depois ainda tenho aqui também é, um batom também é da Von. só que este aqui é em caneta e um batom muito lindo mesmo. Eu vou fazer aqui um solto para vocês verem como, como é que ele é. é muito bonito. É um vermelho lindíssimo, Daqui aqui para fazer muitos looks. E eu já utilizei várias, maqui... várias maquiagens com esse batom. Bem, ainda continuando, tenho aqui muitos batons mesmo da Avon. Tenho aqui esses quatro batons aqui que eu estou a adorarem. eu não posso vos mostrar assim todos porque são muitos eu vou só explicando um de cada este aqui é um roxo este aqui é um castanho assim escuro que eu já utilizei num vídeo se não tenha nada este aqui é um rosa e este aqui é um rosa choque conforme dizem é um rosa mesmo muito lindo eu até fiz um vídeo se não tenha nada eu fiz um vídeo ontem, desculpem caiu aqui o batom, eu depois apanho. Depois tenho aqui, este, este batom também já mostrei hoje no vídeo de comprinhas, é um da Oriflame, é um rosa muito lindo também. Depois ainda tenho aqui uns batons da Yeses, é, são batons lindos, eu por acaso já usei muito, bastante, mas ainda estão aqui, este rosa aqui que é muito lindo. Mesmo depois, tenho este vermelho também, é um batom muito lindo, daqui é para fazer vários looks e eu já usei bastante. Depois, tenho este roxo aqui que é um roxo assim, parece queimado, é, também já usei bastante e vale a pena. Bem, depois, ainda tenho aqui os batons, outra vez, os batons da Von são batons que eu amo porque eles hidratam bem os lábios é praticamente os batons que eu uso são da Vons e da L'Oreal eu tenho aqui esses batons como vocês podem ver são muitos são todos da Vons. eu nem sei como que eu vou explicar porque são muitos por isso é que eu decidi fazer, ups, por é que eu decidi fazer um vídeo falando dos meus batons são mesmo muitos eu vou fazer um vídeo para vocês prometo, não sei quando mas eu prometo só explicar cada, cada um de cada batom depois tenho este aqui este aqui é da L'Oreal também tenho este aqui também é da L'Oreal e esses batons da L'Oreal eu gosto neles porque eles tu, pões, tu aplicas no, nos lábios e passando uns minutos uns três minutos ele hidrata Põe os lábios macios, bem hidratados. E eu adoro. Este batom aqui, praticamente, é da L'Oreal. Eu já usei bastante. Bastante. Eu até me lembro quando comecei a fazer <risos> os vídeos de maquiagem. Eu, praticamente, usava sempre esse batom. Porque esse batom é muito lindo. É um batom discreto. Não dá muitos nas, nas vistas, das pessoas. E eu adoro. Bem, ainda continuando da Avon, também tem este batom aqui, que eu sei que muita, muitas raparigas o, o utilizam, fazem vídeo com este batom. Este batom aqui é novo da Avon, e é lindo e cheira muito bem, até dá vontade de comer mas não podemos comer que isso faz mal. Depois ainda tem aqui um, parece ser um, um lip balm, é este aqui. Foi a Inês que me ofereceu. Obrigada Inês. Muitos beijinhos. E eu já usei bastante que vocês podem ver que ele já mesmo acabou. Eu adorei usá-lo. Uh, então no inverno é sempre bom. Hidrata bem os lábios. E depois tenho aqui também o batom muito lindo. Este batom aqui é igual de, de, a Beyoncé. Ela fez um... Esteve no Brasil agora, ela fez um aplicou um batom assim igualzinho, eu até adorei, mas eu já, já tive a ver muitas raparigas já fizeram, inspiraram nela os looks, o, o, a maquiagem dela, o batom, e nunca sabe também, pode, pode ser que eu também faça, nunca sabe, e eu vou utilizar. E Este batom aqui é muito lindo, é o número 90. Dá muito jeito bem, ainda continuando tenho aqui um batom da L'Oreal que eu odeio, desculpem mas eu odeio este batom aqui Não sei eu não gosto deste batom Não gosto de odeio batom não gosto Não gosto Ninguém tem, tem necessidade de me obrigar a gostar das coisas Não por isso é assim não gosto deste batom E este batom aqui Este batom é se não te enganar, é da Boticário, vocês não acreditam, este batom que me ofereceu foi uma rapariga, uma menina, acho que uma menina de 3 anos ou 5, ou 4, se não estou enganar, quando eu estava em Angola, estava trabalhando infantário, e ela chegou disse professora Raza, é para ti este batom, e eu fiquei espantada, fiquei fiquei espantosa, fiquei feliz porque não, nunca, nunca contava que alguém, alguém não, uma menina de 5 anos ou de 4 anos ia me oferecer um batom, eu adorei mesmo muito, eu recebi o batom, abracei logo a raparinha e eu adorei, por isso assim, esses foram, foram os meus batons, uh, tenho aqui vários batons, eu depois faço um vídeo que é para vos mostrarem, cada um deles, como é que é são batons lindos batons que hidratam bem os lábios cheiram muito bem eu vou fazer mesmo um vídeo prometo, se não for amanhã na próxima semana sem falta eu vou vos mostrar cada um deles porque eu agora não posso estar a fazer mostrar um de um cada vai ser muito o vídeo vai ficar muito comprido e eu não quero nada disso então estes foram os meus batons que eu adoro eu praticamente estou a usar, é muito batom. Eu acho que tem aqui, se não me engano, uns 56 batons, é muito. E não sei, eu adoro batons, hidrata bem os lábios, sou apaixonada. Eu estou a dizer que estou a usar um batom, um, se não estou enganada, este aqui, ele é assim. Deixa só eu vos mostrar aqui. É um coral muito lindo. Eu estou a usar agora. Só que por cima eu pus um gloss. É muito lindo. Também. E por isso é que eu gosto de batons. Estou completamente apaixonada por batons. Adoro maquiagem. Por isso assim, é assim. Eu, se calhar no próximo mês não. Em novembro eu vou começar o meu curso e eu vou começar a fazer e depois eu vou ficar um bom tempo sem sem à frente da câmara uh, gravar vídeos participar no blog essas coisas todas no Facebook também se calhar se calhar só à noite quando chegar por isso é assim eu vou ficar um bom tempo ausente a partir de novembro já estou a também a dizer para você é, se eu não tiver aquele tempo que é para gravar, nem que for só uns 5 minutos, por isso vocês já sabem, ficam a saber que eu vou estar mesmo um bom tempo ausente, eu quero me focar no meu curso que eu vou tirar e vai ser lindo para mim porque eu vou adorar muito mesmo fazer esse curso, por isso é que eu quis lutar e lutei e finalmente eu vou fazer o curso. E vai ser uma experiência para mim. Assim, eu faço as minhas maquilhagens, mas ainda não sou lá bem como aquelas chuvas profissionais que fazem maquilhagens lindas que eu adoro ver. E eu sou, sei lá, sou completamente apaixonada por aquelas chuvas, aquelas chuvas que fazem aquele trabalho, sabem? Que nos sentimos bem, nos sentimos imotivadas. Hum, e eu adoro. Por isso, eu quero ser uma profissional em esse cargo, por isso é que eu decidi fazer um curso e eu já estou a ver que vai ser lindo e depois eu vou começar a gravar algumas coisas para vos mostrar como é que é o primeiro dia eu acho que vai ser divertido que eu estou até entusiasmada então é assim esse foram os meus vídeos o meu vídeo que eu gravei para vocês um, muitos beijinhos espero que vocês estejam bem eu hoje fiz esta maquilhagem este aqui é um coral, se não estou nada com castanho, eu acho que a maquilhagem ficou boa, até também para sair e depois é assim, a é 30 está ali a chegar o outono, eu ainda não fiz um vídeo de maquilhagem para o outono, mas eu prometo que eu vou fazer, ainda no princípio de outubro, prometo mesmo e vai ser linda também a maquiagem por isso assim muitos beijinhos para vocês fiquem bem aproveitem a quinta feira amanhã é sexta-feira depois vem ali o fim de semana e só tenho a dizer muitos beijinhos e fiquem bem aproveitem cada dia da vossa vida aproveitem mesmo o máximo e muitos beijinhos para vocês a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal é a todas as pessoas que que estão inscritas no meu blog Que olham no meu blog Que vêm e os vídeos Muitos beijinhos Eu estou mesmo grata Muito mesmo Até mais Tchau